Imagens registradas pelo árabe Ayed Halajiri. Na ocasião, ele estava explorando uma casa abandonada procurando objetos de valor. Foram quase 20 minutos de exploração e o vídeo terminou aparentemente sem nenhuma surpresa. Porém, ao rever as imagens de forma mais detalhada é possível notar uma criatura assustadora estampada na janela do fundo. É um rosto fantasmagórico muito bem camuflado na madeira da janela que foge até os olhares mais atentos. O nosso segundo vídeo foi registrado por nosso amigo já conhecido aqui do canal Ehrab Cosmey, na ocasião e como de costume, ele estava explorando um prédio abandonado na Síria. Em determinado momento vemos que alguma coisa atrás de uma coluna só que passou desapercebido. Sim, é um vulto negro fantasmagórico. Mas fique calmo, pois em breve a manifestação do mal não passará nem da vista de um cego. Agora alguém vestido de preto foi encontrado escondido atrás de uma parede e o Errab com as meia irá iniciar um contato. Será mora quando repentinamente um homem de capa preta caminhou lentamente um a um outro cômodo. Seja o que for, parece estar querendo atraí-lo para uma cilada. <risos> Um grupo de amigos estavam andando de carro durante a noite pela rua na sua cidade. Foi quando viram que parecia ser um homem de cueca andando pela rua de madrugada. Então, eles reduziram a velocidade para tentar entender o que se sucedia enquanto gravavam tudo pelo celular. O homem começou a correr enlouquecidamente atrás do carro, então eles aceleraram o veículo, o que nada adiantou pois o homem conseguiu alcançar o carro que já estava a mais de 60 km por hora, o que é humanamente impossível. O mais assustador é que ao se aproximar do veículo deu para ver seus olhos brilhando como os olhos de seres das sombras, qual seria a explicação para o que vemos? Seria ele um maníaco que escapou do manicômio? Algum processo por demônios que fugiu da igreja? Ou pior, um zumbi? Bom, deixe a sua opinião nos comentários. Este vídeo foi gravado na praça de alguma cidade não identificada aqui do Brasil. Um homem contou que estava voltando do trabalho durante a madrugada quando vi um menino brincando sozinho num parquinho, até aí nada de tão absurdo. Até que a criança simplesmente desapareceu num piscar de olhos e os equipamentos da pracinha começaram a se mover sozinhos. O menino fazendo exercício aqui, ó. Vai pra você ver. O menino já sumiu. Olha aqui, ó. Olha aqui. Isso é normal, gente. Isso não é normal que Matheus Lobato, não, gente. Olha aqui, ó. Olha. Já tem dois. Olha lá, gente. Olha lá, galera. Olha aqui, eu tô roupiando, velho, na moral. Tô roupiando, tô rupiando. Olha aqui, gente. Olha aqui, véio. Note que os objetos começam a se mexer um atrás do outro de forma repentina. Realmente parece que na madrugada, quando todos dormem, é hora dos espíritos saírem pra brincar. Olha, já tem dois. Olha lá, gente. Olha lá, galera. Olha aqui, eu tô roupiando, velho, na moral, tô roupiando, tô roupiando. olha aqui, gente, olha aqui, vê só. O vídeo que se segue foi registrado por câmeras de segurança de um manicômio na Alemanha. Nas imagens vemos um homem de pé virado para a parede num ato aleatório. Até aí nada fora do normal, se tratando de um hospício. Até que após uma interferência bizarra na câmera, uma cadeira de rodas foi flagrada se movendo sozinha. Geralmente essas manifestações de poltergeist é precedida de interferência na câmera e em outros objetos eletrônicos. Como não bastasse, o louco virou para a câmera com um olhar muito estranho que brilha como dos seres das sombras mais conhecidos como vultos. Agora um vídeo que vai travar sua mente. Aqui vemos um adolescente filmando seu coelhinho quando do nada um homem é filmado acidentalmente correndo pelo seu quintal, na verdade só a metade de um homem. Como isso é possível? Repare que as imagens é desprovida de qualquer indício de edição. Este vídeo foi registrado por um homem dentro de um metrô paulista, nas imagens um homem foi flagrado tendo um comportamento bizarro, de acordo com o autor do vídeo o um homem parecia estar conversando com alguém, porém num outro idioma desconhecido. <risos> É como se do seu lado houvesse alguém invisível, seria isso uma manifestação demoníaca ou apenas um surto de loucura? Pelo comportamento é como se fosse um demônio sádico como que possui o corpo do Coringa, imagine se este homem estivesse com um facão na mão neste momento. Um vídeo aparentemente normal registrado no Chile deixou muitos intrigados, nas imagens vemos uma enorme criatura vagando sobre as águas. Nos últimos trechos das imagens a criatura se ergue como um Kaiju do Ultraman. Este vídeo é para você que mora em apartamento e gosta de brincar com o mundo espiritual, tentando vender a alma para o diabo em troca de fama ou de qualquer outra coisa. Nas imagens vemos um homem caminhando pelos corredores de um prédio residencial, quando de repente é surpreendido por um vulto negro fantasmagórico que o arrasta até o final do corredor. Bom, oh, parece que vieram buscar a sua alma. Talvez a intenção era apenas dar um aviso, a fim de que o mesmo pare de brincar com o diabo, pois o diabo não brinca de ser diabo. morre. Não tem mais saída. que não tem Jesus. Eu sou o seu rei. Agora vai ficar comigo para sempre. O nosso último vídeo foi registrado pelo canal JJPD Produções da Nicarágua. Nas imagens, um homem que mora sozinho acordou de madrugada muito assustado com os barulhos muito fortes que vinham da cozinha. Solor gato. Seguro tudo uma pesadinha. Este gato seguro tem tiene... hambre. Vou dar-lhe algo de comer. Uma criatura humanoide bizarra com crânio avantajado e aspectos extraterrestres surgiu com um grito monstruoso na entrada da cozinha depois ela correu e desapareceu, no final ele flagrou por meio da câmera de segurança da entrada de sua casa, dois humanoides em seu portão, talvez esses dois supostos alienígenas tenham descido do espaço em busca de uma cobaia ou vieram em busca de alimento, neste caso você, eu e todos nós seres humanos somos seu alimento de acordo com alguns ufólogos mais pessimistas.